Sim. Hoje é eu vai levar mais um vídeo de slime, né, Lu? É e eu Hoje vai de cores, um pouco. Deve Mas antes de fazer esse slime, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal, que é muito importante. Certo. O tanto da cola, o tanto da slime, né, Lu? É, se quiser um slime maior. A gente vai botar uma corzinha. gente não É, vamos botar o detergente e misturar bem. Pode botar mais detergente. 10 anos. Será que as coisas podem Então ela vai pegando logo. Ainda então. vai ficar misturando e vai pra já. Olha, minha gente, vai soltando uma água. Mas é assim mesmo. Essa água tem que soltar. Depois a gente volta. Olha, pessoal, precisa tirar toda a água, então chega um ponto que a pessoa até espreme para sair toda a água, porque se forma muita água. Essa cola de isopor ela tem isso, ela, ela precisa ser tirada toda a água e também o cheiro dela também não é, não é muito bom, mas o resultado é bom. Nós então, estamos quase, né? Pra... Então a gente já. Olha, pessoal, então tá aí a nossa slime. Ela não é de abrir. Ela é só de esticar, mas dá pra brincar, tranquilo. Então, você pode esticar ela até onde você quiser. Ela só brinca desse jeito. Pois então, é isso. Então, foi isso, pessoal. Se vocês gostar, dê o um like no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal!